Um gole que eu dou, onde meu bonde passou, um gole pro santo deixou, a cada passagem marcou, pô, que o motivo seja o mesmo quando bem marcou, que esse show seja como o nosso primeiro. Ei! Quero ver matar ele! Ei. Quero ver matar ele! Ei. Quero ver matar ele! Ei! Ei! Ei! ei. Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ah Pode fazer essa dobra, cada tá dobrando essas rimas que é pessoal. Sabe, cê perde meu mano, esse aqui não é quesito, que é só pessoal! Ah, mas cê tá ligado na frente, você treme na rima, cê sabe, sente o baque! Ah! Deixa eu fazer essa porra aqui de ataque! Mas tá ligado que cê não mete um ataque bom, cê nem delicado, faço rima boa, cê não vem ganhar comigo, com um rima espiritual! Ah! Eu Tô fazendo nada que você queria, por isso que você pede Tá ligado na minha frente, mano É tipo Cureão, um mano, é tipo um o Ah, entendi tudo Na moral, você é uma jossa Cê sabe, né, mano, que agora você não aguenta aqui nessa resposta Porque cê sabe, né, mano, que agora o Mica contesta Todos você sabe bem Você rimando de ressaca no presta mano E é essa que é a fita E a verdade já vem à tona Onde você fica puto vai perder pro cara que cê deu carona Vacilão Sabe que agora, né, mano, que o bagulho de... Já tá mais insano, e a gente volta pra Mericonha Só que você volta chorando Ah, vou voltar tá chorando, tá ligado que na minha frente Você foi cuzão, na verdade eu volto, mano Mas eu vou ficar feliz se tu for campeão Ou seja, choro de alegria Sabe que eu rimo aqui, mano, todo dia Faço minha rima, por isso que contagia Quando tá rimando, mano, você conta e eu agia com certeza então mano, continue assim Acho uma da hora vendo cê torcer pra mim Mas vai continuar, dessa fase você não passará Cê sabe né mano, é bom você parar e se concentrar Ah, cala a sua boca né mano, sabe cê é um cuzão Na verdade eu tô torcendo pra você ficar se contorcendo no chão Ah, essa aqui é a verdade, tô batendo nesse cara Cê sabe que você é moleque, ó oh, Essa levada que eu fiz, tá ligado, você não mais, é você não mais, é moleque Nossa meu Deus, você sabe né mano Agora você fica na mágoa Essa aqui é a expressão que eu uso Quando o cara fala água Fala nada com nada, fala pauzinho da hora E essa é a sua ideia Na moral, você já tá batido Você não agrada mais a plateia Não dessa forma e... É isso, primeiro round pra conta DJ DJ Oh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 Lamental, tô aqui na central. Cê sabe causas que agora você vai se dar mal. Chegar de brincadeira, sabe? Não vou mais falar as Porque cê sabe que o bagulho é tipo brincadeira que entra na sua mente. Só que você é Já as merdas que você fala, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Não é nada aproveitável. sou rap não é viável. Eu já tô vendo no mic hoje cê não é responsável. Nada a ver, cê sabe que cê foi cuzão. Na verdade é de brincadeira, é tipo possível me trazer destruição. Se é que você me entende, arrima aqui, cê até tá de manhã. Tipo, mano, concentrando, Deus que um braço mas cê não pega as referências que eu mando. Cê não consiste rimando nessa fita, cê nem encaixou no beat. Até porque eu sei os seus limites, na verdade entra você e o Mike fica assim com zero beat Nossa que clichê, cê quer pagar de destruição, eu sou o seu contrário, trago é construção Cê entendeu? Mano, que que adianta se cê destrói? Eu trago algo a acrescentar, assim você só corrói Cada vez que só corrói na rima cê não vai no fim, porque na verdade desconstrói pra poder desconstruir E aí que cê não entende, na verdade eu faço assim, tipo desconstruir pra construir algo em mim só que agora cê sentir as dores Se você não desconstrói, não vem desconstruir o desconstruidores Cê entendeu? Já pega essa mensagem Cê sabe que infelizmente meu mano tá de viagem Mas nada a ver, cê sabe que você é prego Na verdade você nem me tô brincando de brincadeira tipo Lego Mas na verdade tô rimando Legolas Tragos e mas mas tá ligado que você perdeu o jazz yeah. Faz barulho pra batalha aí.